seus postos dragão aqui na área para desta vez mostrar para vocês as regras do campeonato é tudo muito simples galera o campeonato irá acontecer agora no dia 19 se inscreva aqui nesse post abaixo novamente do no resetou caralho de peguei meu cartão de acesso que é. e vamos lá funciona assim galera vai para qualquer arma qualquer roupa qualquer putaria viu se você quiser equipar seu drone de PVE, pode até equipar você joga com ele lá e o mapa é baseado no que você quer no caso você escolhe o um mapa seu oponente escolhe um mapa e se por acaso empatar um ganha um e o outro ganha outro o terceiro mapa vai ser random no estilo rei de la colina Tá ligado o rei de la colina e o rei de la colina tem os seguintes mapas aqui ó ruínas selvagens de que base de inverno lá é o reactor estaciona de metrô Bar barrio Chine chino fábrica pueblo e o mapa aleatório no caso são nove mapas que você tem para selecionar ou seja você vai estudar esses mapas ver o que melhor lhe serve vocês podem até ser esperto, tá ligado? Vocês podem se basear, tipo, nos jogadores, nos seus oponentes, colocar algum mapa pesado, como o Rinne Selvagens, ou Base Estelar, pra que seus oponentes se fodam no lag. Caso você tenha um PC decente, é claro, né? Que se você também tiver um PC da Xuxa, você tá fudido Fodido. E pronto. No caso, a estratégia sempre foi dominar um spot, né? Quando vocês estiverem jogando, vocês têm que sempre visar pegar o spot, pois esse modo, o modo rede la Corina é o modo melhor que existe para X1. Porque as pessoas não vão camperar dentro de uma base, não vão ficar infornada lá, faz um pontinho e fica lá covardemente esperando. Elas vão ser obrigadas a ruxar aí atrás e, quando dominar o ponto, camperar. Claro, camperar faz parte do jogo, mas que ele não fique 100%, porque tem jogadores medíocres por aí que se escondem através da campera, daquele caninho CB, tá ligado? Por isso que eu gosto de jogar de 12 né, quem for jogar de 12 já sabe, quer dizer, quem gosta de jogar de 12 já sabe, vá de 12, porque os caras vão camperar, os caras vão dominar o spot e vão ficar informado numa parede, cheirando as parede esperando você vir, e nada melhor do que uma 12zinha pra tirar de lá, viu galera? Pronto, no caso vamos lá. Eu queria passar, fazer esse vídeo exatamente para tirar as dúvidas da galera, e como eu não tenho muito o que explicar, pois as regras são bem simples, eu falei tudo, não tem o que é essa, se tiver Barret, equipa Barret, meu velho, quer Barret, bote Barret, Barret com 12, se quiser botar, chega assim, eu vou pedir Barret, eu vou botar uma 12 nas costas, vá meu velho, Aí você bota barra de 12. barra de 12. Barra de quer quero saber, ah não, não quero barre não, eu quero uma vectozinha e sei lá, uma espas <risos> sabe meu rio, não quero não, tá ligado, você quer ir de vecto, vá de vecto meu velho você quer botar a roupa, você bota qualquer roupa, você pode botar aquela tela da fish Blood que é aquela roupa que parece uma jogadora de tênis, que ela é bugadazinha galera que não sabe, mas essa roupa ela tem um bugzinho meio cabuloso, porque como ela é menor do que o normal, ela tem, por, tem um, um jeito mais difícil de, de acertar tiro, porque ela é tudo bugadazinha, tá ligado? Por isso quando eu vejo um game vestir logo com essa roupa, eu nem tento que trocar tiro, eu dou logo uma dosada no meio do peito para deixar de ser safado, achar que pode ficar bugando o jogo. <risos> e esses equipamentos, no caso, que seriam nossos... nossas roupas, você bota o que quiser eu particularmente eu gosto muito desse cap do, do motociclo eita cara isso é que sou posto é, vocês aqui porque que vocês quiserem bota aí a calcinha do anjo para dar duas granadas tá ligado e bota aí duas de de gás ou ou duas incendiárias vocês que sabem tá ligado vocês que sabem vocês que sabem vocês que sabem e deixa eu ver mais o que, que eu posso falar sobre este torneio, galera. São atualmente pessoas, já estão 20 inscritos no torneio. Eu não tô com a lista aqui, mas vou abrir. Pronto, seus pontos, no caso, é bem simples. O torneio, ele agora vale 60k de cash, 60 mil de cash. Dá para ajeitar o troncho. deixa ele bem fuderoso. E... No caso, vai estar aí na descrição o meu link para você se inscrever no campeonato, tá ligado? É assim, é bem simples, é esse aqui, ó, que vocês estão vendo agora aí, tá ligado? Sou eu, Alan Frei sou eu, quem não sabe, tá sabendo agora. E não me adicione se você tem um perfil chato, eu não gosto de pessoas chatas, valeu. Olha, vamos lá, é um brasileirito, no caso, eu já escrevi aqui, né, falei sobre as regras, e vou até repassar novamente no vídeo para reforçar, tá ligado, como funciona. Primeiramente, eu vou colocar logo algo que eu não quero que aconteça. Eu não vou deixar personagens, jogadores com, é, com perfis fakes se inscreverem, do tipo Madara, do tipo outros caras que gostam de usar. Eu só vou deixar participar jogadores que botam a cara a tapa, com perfis reais, das suas vidas reais. Por quê? Eu não quero palhaço na porcaria do meu campeonato, tá ligado? Porque o ACP vai estar tá lá, o ACP vai acusar de pessoas e as pessoas vão se fuder se estiverem usando de hack, porque eu vou ridicularizar, beleza? Tá feito o aviso, então, nada de perfil fake, se você o perfil não tem mais de um ano, foda-se, você não vai participar não. E vamos lá, no caso, vamos ver aqui a parte de, das regras, no caso, as regras, que eu, eu botei assim, sujeita alteração, mas eu acho que não vou alterar nada mais. A primeira regra diz, os jogadores podem jogar com qualquer arma e usar qualquer roupa, dispositivos ou modificações. Inclusive será permitido o uso das armas especiais espalhadas pelo mapa. No caso, Thor, Bazuca, se tiver vacinando lá, você vê, ah, você filho da puta, você tá camperando? Pega a torzinha, a torzinha a Bazuca, a, a, a Bazuca, tá ali no pé deles que no instante sai da campera. Gente safada se tira assim, galera. Entendeu? Aí se o cara pegar a Toy Full Line, e camperar e você chama de Leixo. Leixo do caralho, vai tomar no povo, jogadores duas no seu pé, tá ligado? Beleza. Mano, segunda regra: as partidas são monitoradas pelo programa CP. Tá aqui o link para quem não tem, estava mando aqui é embaixo. O cadastro do jogador será mediante ao cadastro do mesmo, ou seja, você vai se cadastrar lá embaixo aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, colocando o seu, no caso também, o, o, o emblema do sede de sangue, que é, né, você sabe como é que é o no jogo, é aquele de matar 5 em 10 segundos, e colocando o login do seu ACP, tá ligado, pra eu colocar aqui, anotado aqui e colocar você no challenge, daqui a pouco eu explico o que que é os jogadores que foram pego e roubando serão automaticamente banidos do campeonato e terão seu log encaminhado para o departamento de hacks e fraudes do jogo e o jogador precisa postar postar seu resultado para estar legível para a próxima etapa ou seja, galera, vocês vão jogar quatro vezes tá ligado? dia 19 começa a primeira etapa, depois vai pular pro dia 2, depois dia 16 e finalmente dia 30 ou seja, são um sábados a cada Duas semanas e um sábado vai cair, vai ser a tarde, sempre começando a partir das duas horas e vai até 10 horas da noite. Eu vou simplesmente começar de duas para ir jogando os fights que já podem acontecer, né, os jogadores que tiveram no momento. E vou dar um máximo até 10 horas da noite para os jogadores que não chegaram ainda, tá ligado? É bem simples assim. E... <risos> O... para quem não souber utilizar o ACP, tá aqui, o Master, o nosso webcast, Master Crazy, ele fez um tutorial e o vídeo anteriormente tinha uma faixa de áudio protegida por autorais e bloqueou Caralho velho, eu não acredito não Olha, tá sem áudio, que vídeo bosta Master, tu é um, tu é um inútil Master, puta que pariu Pronto, ele se fudeu. vou ter que refazer o vídeo galera em breve vai estar o vídeo aí porque o, o, o vídeo do Marcia caiu por direitos autorais, ele botou uma faixa que não poderia executar e simplesmente ele fez a merda de botar monetizado, deve ter mandado bloquear a faixa e a faixa estava com o áudio da voz dele e se fudeu. Ai, é um burro mesmo. Pronto, terceira regra, as batalhas serão 1 um contra 1, x1, 1 versus, no modo conquista, como eu já falei, 240 pontos, quem fizer 240 pontos primeiro ganha, ou quando acabar os 10 minutos da batalha, quem tiver mais pontos ganha, né? O Jogar assim, do entrará até 3 vezes, cada um escolherá um mapa, caso haja empate, o terceiro será aleatório, como eu falei antes. E todo jogador com um menu número de o menor número de vitórias irá escolher primeiro, ou seja, se eu tenho 1.800 vitórias, se um cara que eu for enfrentar tiver 900, ele vai primeiro escolher, tá ligado? Ele vai ser o primeiro a escolher o mapa dele, entendeu? Vamos dar chance aos Os os Noobcells tem que deixar, chance, galera. E a quarta regra é: não será tolerado xingamentos ou ofensas pessoais. jogadores que não demonstrarem respeito serão eliminados. Ou seja, nada de escrotar, tá ligado? Se chamar o cara puta que pariu, o campo é filho da puta do caralho, pode. Se o xingamento não passar do jogo, for só em relação ao jogo, pode. Se for sua mãe é uma arrombada do caralho, aí você leva a ban e é excluído do campeonato, beleza? sem nem tem chance, pois eu vou estar tá lá monitorando vocês, além do ACP, eu vou estar tá na tela de vocês, assistindo vocês, né, através daquele bugzinho de tela que eu posso, e vai ser transmitido, vai ter uma live stream, vocês vão ficar famosos, vocês vão aparecer né, em live streams, e vão poder, né, Ser mais que jogadores medíocres, <risos> brincando, e aqui tá espanholito pronto, só quatro regras: quatro regras. Não tem o que fazer, galera. É um x1. Tá ligado? Quatro vezes vão lutar praticamente. E boa sorte a todos. A propósito, quando eu finalizar os 30 candidatos, o challenge no caso será o mapa que eu vou randomizar para quem. conhece eu antes eu já tinha feito meu primeiro campeonato aqui, nesse. Eu, Don't Challenge. E. Não sei se lembra, eu já fiz três campeonatos aqui, ó. Eu fiz o Dragon Championship, o Cannibal Autonomy, que vai conhece, e o Rei da 12. O Dragon Championship foi o mais famoso, né? né? Teve esses jogadores, teve os Camper, teve os Leixas, os Leixas, É Cafly, é quanto é o bicho teleportando pra caralho eu o bicho estava com o hack de teleporte nesse dia <risos> e será feito aqui da mesmo esquema. 30 jogadores que eu vou botar no meio aqui, ó e vai dar esse cabaré. Eu brevemente irei, com, é, na hora que fechar os 30 é, jogadores, eu já irei também fazer as entrevistas, eu iria fazer aquela velha entrevista para dar aquela treta, né? que no final das contas o que importa é a treta. Né? A treta que une os jogadores, entendeu? Eu vou simplesmente fazer a treta acontecer, beleza seus putos, dragou aqui na área, e espero que vocês se inscrevam no meu torneio, faltam há nove vagas eu acredito, ou é 10, eu acho que são 10, que o Mito ele não vai mais participar, ele disse que não iria mais, eu poderia tirar ele da inscrição e ele mesmo já tirou, pronto, então são 10 vagas faltando galera, Vamos ver aqui quem já tá participando: ó. Pablito, Franga, o Cinerboy, o Stormcraft, é, o Fabel, o Swark, Swark, Swark. Pra quem não conhece, Swark aqui era quem, rapaz, que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O Interest, o Menorzinho, o Tub, o El Bicho, o Saif Machine. Olha, olha aí, Aê, o Masher Crazy. O Nine, o Flew, o Magno, o Lipsbodge, o Alcatraz 10, o One, não é o nosso One-Taker, mas é o One, não sei que o One é, vamos ver aqui, é One, One, Bom, só o One, One, e Lassen, né? vai participar, quer dizer, não sei se ele vai participar, ele tá com o um ping ferrado, mas eu não sei, então qualquer coisa se inscrever, qualquer coisa eu dou o pé na moda dele e o Scoop, não conheço também, o Tape vai participar, e pronto, é só isso aí galera, esses 20 candidatos, valeu seus pontos, até a próxima.